O processo de coaching é uma ferramenta importante para a liderança, não só porque ele possibilita o desenvolvimento profissional do líder, mas também como orientador das práticas da liderança no ajuste e na orientação dos liderados. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais e treinador da Bravente, e neste vídeo nós vamos falar da importância e da utilização do coaching como uma ferramenta, como um processo para ajudar na liderança, tanto no desenvolvimento do líder, quanto no desenvolvimento e orientação dos liderados. Veja, o coaching se popularizou exatamente porque ele fornece uma estrutura de autoconhecimento, planejamento e efetivamente dá condições de um desenvolvimento muito mais objetivo e pragmático. E tudo isso contribui para o desenvolvimento de uma corporação. Veja, por que, que o coaching tem essa possibilidade, é uma ferramenta tão útil? Porque simplesmente ele trabalha de uma forma que leve uma pessoa que tem um objetivo, seja ele qual for, a estruturar um plano de ação muito claro, muito bem delimitado, levando em considerações as variáveis daquele projeto e, por consequência, um plano que tenha características de realidade. Não simplesmente algo ilusório ou algo mais ou menos. Não, de fato, foi fundamentado na realidade, no dia a dia daquela pessoa e, por consequência, tem uma maior chance de funcionar, de dar certo. Veja, o que é o coaching numa forma mais conceitual? É um processo que leva uma pessoa de um determinado ponto a outro. Isso é o coaching. Como isso é realizado? Por meio de perguntas. As ferramentas do coaching são estruturas de perguntas, formas de perguntar e avaliar determinadas questões que vão facilitar a compreensão e análise do cenário. Isso é o coaching. E no contexto da liderança? Como é que a gente pode aplicar esse conhecimento? Vou dar aqui Dois panoramas diferentes, um para o desenvolvimento do líder, outro para a orientação da liderança. Vamos lá, desenvolvimento do líder, vamos falar do método GROW. Este é um dos métodos mais conhecidos de coaching, onde há uma estrutura para o desenvolvimento de certos objetivos. Então eu vou explicando e dando exemplos para facilitar a compreensão. Vamos lá, primeiro passo, metas, quais são os objetivos? Então o primeiro passo para você estruturar é qual é a meta da minha área? qual é a minha meta pessoal, o que eu quero construir, quais são os objetivos, quais são os sonhos, enfim, é hora de você pensar o que você quer. Segundo passo, realidade. Analisar a sua situação, entender o contexto em que você está, para aí sim começar a planejar. Perceber o que nós falamos de objetivos e de realidade primeiro, antes de sair planejando, erro que muita gente comete. Ah, não, esse plano não vai dar certo porque eu não tenho horário, porque... Calma, o planejamento vem depois. Primeiro a gente começa, objetivo, depois realidade. Como está a minha vida atual? Quanto tempo eu tenho disponível? Minhas finanças como estão? Ou no caso da empresa, como está o orçamento da minha área? Quantas pessoas eu tenho à disposição? O que a gente está construindo? Etc. Realidade. Ponto 3. Aí sim. Agora, onde você já tem o objetivo delimitado, onde você tem o cenário, a realidade, você vai para as opções, você vai pensar as possibilidades de construir aquele objetivo, levando em consideração a sua realidade. Então, é hora de planejar. Vamos supor que você queira aprender um idioma novo e você percebeu que você tem 30 minutos por dia livre, beleza, agora a sua opção é, em 30 minutos, o que eu consigo fazer? Olha, eu não consigo fazer uma aula formal, mas eu consigo utilizar um aplicativo uh, no celular para treinar um pouco. E no sábado eu vou fazer efetivamente uma aula. Percebeu? Você vai organizando o seu dia de acordo com o que você identificou na etapa 1 um e na etapa 2 para conseguir fazer um planejamento efetivo. Isso voltado para a sua área, para a sua empresa. Olha, na área nós temos o objetivo de daqui até o final do ano realizar X meta de vendas. Então, eu preciso fazer o que Vender X por mês. Como que eu faço isso? Eu divido pelo número dos meus vendedores. Percebeu? Você vai quebrando em pequenas metas, e aí, por consequência, o planejamento consegue acontecer. E por fim, o último elemento desse método, é você efetivamente perceber o que você vai fazer, você vai descrever. Curso de inglês meta financeira de vendas. Você vai escrever o que, vai colocar quem será o responsável, no caso do inglês, eu, no caso da meta da empresa, você vai colocar o nome das pessoas e quando isso vai acontecer. Percebeu que agora a estrutura desse último passo é o que, quem e quando, porque precisa ser mensurável. Para um planejamento funcionar, você precisa ter métricas que sejam possíveis de serem verificadas. Não adianta você ter um determinado objetivo e simplesmente você não tem como averiguar se deu certo ou se deu errado. Você precisa conseguir colocar no papel e verificar depois. Então, retomando, método GROW, como é que a gente funciona para um desenvolvimento pessoal? Estabeleça metas, estabeleceu ali os objetivos. Segundo passo, você estabelece a realidade, olha para o seu cenário, para a sua situação atual. Passo 3, você olha para os para as opções, para as possibilidades que você tem, de acordo com o objetivo e a realidade. E o passo 4 é você efetivamente perceber ali, quem vai fazer, fará o que e quando. Dessa forma você consegue estruturar melhor um plano de ação. Mas lembra que no começo do vídeo eu falei que a gente também iria comentar a respeito de como utilizar o coaching como uma ferramenta para os liderados, algumas das ferramentas e estruturas do coaching podem ser úteis para você utilizar com a pessoa que você lidera. Como assim? Algumas dicas importantes. Empatia. Um processo de coaching é baseado em confiança e empatia. Se você não gera conexão com a outra pessoa, se você não consegue entender o que ela fala, fica difícil de você ajudar. Você como líder também tem essa responsabilidade de se colocar no lugar do outro entender a realidade dele conseguir aplicar. Exemplo concreto, home office para você pode até ser uma bobagem, mas quando você ouve o seu liderado falando a respeito disso, que ele pega ônibus, que ele fica duas horas no trânsito e quando ele faz remoto ele consegue trabalhar mais rápido e de forma mais eficiente, você pensa na realidade dele e você entende o que ele está dizendo. Usar a empatia como uma ferramenta é uma técnica de coaching importante. Feedbacks, feedbacks individuais olho no olho e sempre observando comportamento. Você nunca fala diretamente da pessoa, você fala, você teve este comportamento e isso causou x. Vamos avaliar por que causou, como causou e o que vai desdobrar? Percebeu? Dar feedbacks de forma estruturada é outra técnica relevante. E agora as duas principais do coaching. Perguntas estratégicas e escuta ativa. Você não trabalha um processo de desenvolvimento, você não orienta uma pessoa se você não ouvir. Você precisa escutar, você precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você precisa entender a realidade dela. E para isso, ouça com calma, escute o que ela tem a dizer, entenda o que ela está dizendo, entenda os desafios para depois falar. Depois que você ouviu e entendeu, você faz perguntas estratégicas que é a grande estrutura do coaching. Formas de perguntar que conduz a pessoa para uma ação, para uma perspectiva de futuro e de melhoria. Se você utilizar dessas ferramentas, você com certeza consegue ter uma liderança mais assertiva e, por consequência, um resultado mais positivo na operação como um todo. Então, seja para o seu desenvolvimento pessoal ou mesmo para o seu desenvolvimento como líder ali na atuação dos seus liderados, o coaching é uma ferramenta fundamental. Se você gostou deste vídeo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um novo conteúdo. E claro, deixe o seu comentário a respeito de outros assuntos do mundo corporativo que você quer ver por aqui. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!